Olá, boa noite, igreja. Tudo bem? Glórias a Deus por mais um momento que estamos tendo o nosso estudo, né, irmãos? Para iniciar, eu gostaria de convidar a todos para orarmos juntos, pedindo que o Senhor nos oriente e nos capacite. Senhor Jesus, em Tua presença, Pai, estamos agora, Pai, como corpo, para pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai. abrir os nossos corações. Senhor, derrame do Teu Espírito sobre cada um de nós, Senhor. Pois queremos te obedecer, queremos aprender da tua palavra, Senhor, para sim cumprir, Senhor, com o que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Jesus, pois sozinhos nós não, nós não iremos conseguir, Pai, precisamos do Senhor. Em nome de Jesus te entregamos esse estudo, Pai, e fala com nós. Amém. Bom, irmãos, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Lilian, eu sou casada com Jonas, tenho dois filhos, o Vitor, de 11 anos, e a Júlia, de 5 e para iniciar o nosso estudo hoje, eu gostaria de convidar a todos para estar lendo comigo o livro de Salmos, capítulo 127, versículo 3 a 5. Salmos 127, 3 a 5 diz assim. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui o Senhor nos trouxe nesses versículos uma das palavras herança. Herança todos sabemos que é herdar. No dicionário está como adquirir por sucessão. A segunda palavra que o Senhor nos trouxe, galardão. O galardão é a recompensa por serviços Valiosos. É, o sentido uh, figurado dessa palavra de galardão é prêmio, homenagem e glória. Também foi usada a palavra flechas, flechas na mão do guerreiro. O que a flecha faz? Ela vai mais longe que o guerreiro e o mais importante, vai direto ao alvo. Então, aqui nesses três versículos, o Senhor ele chama os nossos filhos de herança, galardão e flechas. Os nossos filhos, eles são presentes. Eles são o nosso prêmio valioso e flechas em nossas mãos. O Senhor, Ele nos incumbiu de os lançar ao alvo, que sabemos que o nosso alvo é Cristo, é o reino de Deus. Muitas vezes, nós, principalmente as mães, somos super protetoras e esquecemos que os nossos filhos irão crescer e se tornar independentes Muitos formarão famílias. Muitos de nós formamos uma espécie de bolha, evitando que eles passem por dores e até decepções. Mas o ciclo da vida, o mundo lá fora, não é fácil. E chegará o momento que eles irão ter que enfrentar esses momentos, essas dores e essas decepções. Por isso, a importância de que quando esse momento chegar, eles estejam lançados, eles sejam lançados por nós, firmados na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Que nesse momento, irmãos, que eles forem lançados por nós como flechas, eles estejam firmados para enfrentar esses momentos de dores e decepções. Que eles sejam homens e mulheres que não desviem nem para a direita e nem para a esquerda e que cumpram o propósito que Deus tem para eles. E para que isso aconteça, muito depende de nós. Para que os nossos filhos sejam usados por Deus, nós temos um papel importantíssimo nessa empleitada. E é sobre isso que iremos aprender juntos através da palavra de Deus. Convido a todos que puderem acompanhar em suas Bíblias o livro de Provérbios 22, Provérbios capítulo 22, versículo 6, nos diz... Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O dicionário nos diz que ensinar é repassar ensinamentos sobre algo, doutrinar, instruir e também transmitir experiência na prática. Deus nos chama para colocar os nossos filhos e os seus ensinamentos no topo da nossa lista de prioridades porque os nossos filhos e eles são eternos, enquanto a maioria das coisas que investimos tempo são temporários. Tudo passageiro. A segunda parte de Provérbios 22,6 nos diz, E quando for velho, não se desviará dele. Quando os nossos filhos crescerem, terão a essência da adoração. Eles lembrarão de todos os ensinamentos que seus pais lhe deram desde pequenos. E como, irmãos, o exemplo, ele tem o um poder de ensinar. Eu creio ser o modo mais poderoso que o Espírito Santo usa a seu favor. As crianças, elas estão a todo momento nos observando, imitando as nossas falas, as nossas ações, os nossos jeitos. E esse ponto, o exemplo, é que eu gostaria de aprofundar agora o nosso estudo. Nós, uh, no início do ano, aqui na igreja, tivemos uma mudança no Ministério Infantil. Como funcionava antes? Os pais chegavam no culto, chegavam na igreja e logo levavam seus filhos para a salinha do culto infantil. Mas desde o início desse ano, teve uma mudança. Nós entendemos, e o Espírito Santo falou forte aos nossos corações, que o momento do louvor e da adoração é um momento de grande importância no culto. É o momento que nós damos nossa adoração. Nós nos prostramos diante do Pai. Momento de entrega, momento de rendição. E nada melhor que os nossos filhos, e aqui não me refiro apenas à criança, mas também aos adolescentes, nada melhor do que eles terem um exemplo de verdadeiros adoradores de seus pais. Que os seus pais mostrem como devem adorar Jesus? Como devemos se prostrar a Jesus no momento do louvor? Esse momento, ele é muito importante para a família. Momento de juntos poder prestar culto ao Senhor como família. E vemos uma oportunidade de darmos o exemplo na prática e ensiná-los como devemos nos portar. Adorar a Jesus da maneira que Ele merece. Então, essa é uma das formas que temos para instruir e ensinar as crianças como adorar Jesus. Além também de outros momentos diários para usar a favor dos ensinamentos de Cristo. Outro texto, irmão, que eu gostaria de convidar a igreja para ler junto, é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Esse texto, ele nos mostra que devemos ensinar os nossos filhos a todo momento. Ao acordar, podemos iniciar o dia convidando eles para orar, orar, orar junto com eles, agradecendo pelo dia que o Senhor está iniciando, está nos dando a oportunidade de viver. No horário do almoço, sempre agradecer pelo alimento, mostrando a eles que tudo provém do Senhor, tudo é o Senhor quem nos dá. Usar a oportunidade quando for levá-lo à escola para orar junto com ele, pedindo que o Senhor os capacite com sabedoria e que eles possam ser luz na sala de aula, luz naquela escola. Enfim, irmãos, usar de toda a oportunidade, de todo o tempo oportuno para inculcar na mente e no coraçãozinho deles o amor de Deus. Nós aqui na igreja, nós temos um trabalho muito focado e importante, que é o Ministério Infantil e também o Ministério Juvenil. E sempre que eles vêm à igreja, eles participam dos cultos, eles oram, aprendem sobre os seus ensinamentos e amam a Jesus de uma forma diferente. Mas claro, cada turma tem uma linguagem diferente de aprendizado. Cada faixa etária, a gente ensina conforme cada faixa etária... Uh, precisa, né, irmãos? A turma dos bebês é de uma forma de três a cinco, outra de seis a dez, outra e nos juvenis de outra forma com a característica de cada um. Mas é de uma grande importância que a igreja e a família estejam unidas nesse propósito. Em casa, a família tem muito mais tempo, muito mais chances e oportunidades de levar sobre o amor de Jesus do que nós aqui na igreja. O nosso tempo é muito pouco perto do que a família tem. Imaginem o impacto na vida das crianças e dos adolescentes se família e igreja estiverem unidas nesse único e mesmo propósito. Sabemos que o nosso tempo ele é corrido e muitas vezes não conseguimos cumprir com os nossos planejamentos, mas que possamos orar ao Pai pedindo sabedoria, pedindo que Ele nos ensine a ensinar sobre Ele aos nossos filhos. Eu tenho certeza de que isso é o que Ele espera de nós, que corramos a Ele pedindo ajuda e como um bom Pai Ele nos dará. O mundo, Ele tem tentado de várias maneiras ceifar a vida das crianças e dos adolescentes. De inúmeras formas, por meio de filmes, ideologias, Músicas que contém falas e jeitos que não agradam a Deus. Devemos estar vigilantes e atentos, cumprindo o papel que Jesus nos deu, pois sim a responsabilidade espiritual na vida dos nossos filhos é somente nossa. Aqui na igreja eles recebem e se alimentam da palavra. Mas como dissemos anteriormente, o tempo maior está em nossos lares, está nas nossas mãos e pode ser usado de várias formas, até mesmo em um passeio. Podemos usar os passeios para ministrar os nossos filhos por meio da natureza, por meio dos animais, mostrando a eles a grandiosidade do nosso Criador. Momentos simples podem ser, podem se tornar momentos abençoados e eternos na lembrança deles. Por exemplo, como fazer um bolo, convidar seu filho para fazer um bolo junto com você. É um bom jeito de ministrar a vida deles. E agora, falando direto aos pais, geralmente os pais gostam de lavar os carros. Imaginem trazer esse momento, convidar os filhos para participar desse momento e, por meio desse momento, resplandecer a Cristo, a alegria de Cristo. Podem ter certeza que esses momentos assim valem muito mais que muitos brinquedos caros e eles jamais irão esquecer desses momentos. Estudos mostram que é durante a infância que os filhos aprendem sobre o que é certo e o que é errado. Conhecem valores, morais e desenvolvem crenças e princípios. Agora, eu gostaria de enfatizar uma fase muito importante na vida dos nossos filhos, a pré-adolescência e a adolescência. Muitos encaram como a fase da aborrecência, mas nós, como pais usados do Senhor, vemos que é a fase mais importante e decisiva na vida dos nossos filhos, na vida adulta. Por quê? Porque é nessa fase que o mundo apresenta coisas atrativas, coisas que eles nunca presenciaram. E na maioria das vezes por meio de colegas, amigos e internet. Em Jonas capítulo 2, versículo 9, nos diz que a salvação pertence ao Senhor. A salvação ela não é determinada nem depende de obras, não depende da dignidade e nem da vontade humana, ela é operada exclusivamente por Deus. Mas nem por isso devemos achar que essa afirmação tira a responsabilidade de nós pais em levar o um ensinamento espiritual a eles. Muitos adolescentes deixam de querer estar na igreja, de até mesmo não querer seguir o caminho do Senhor. E muitos pais podem pensar que o investimento, podemos dizer assim, não teve o retorno esperado. E nesse sentido devemos e precisamos confiar na palavra de Deus. A salvação, ela não depende de nós. Mas desejar a salvação dos nossos filhos é totalmente coerente e esperado de todo pai e toda mãe cristã. Como Deuteronômio 6,6 que lemos anteriormente nos trouxe, devemos ensinar aos nossos filhos a responsabilidade da verdade na Palavra de Deus. Pois a nossa fé crê que quem convence a é Deus, é o Espírito Santo. Por isso devemos perseverar, amando e dando suporte aos filhos, crendo que o Espírito Santo está convencendo eles sobre a justiça, o juízo e o pecado. Mesmo quando nada parecer está saindo como planejamos. E eu gostaria de ler agora Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, 4 nos diz. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitos de nós, pais e mães, podemos estar confundindo disciplina com autoritarismo. Enquanto eles eram crianças, isso até funcionava, mesmo não sendo uma forma certa de disciplinar. Mas agora, na adolescência, eles estão mais independentes e têm seus próprios pensamentos. Eles têm formas diferentes de ver as coisas. E isso pode ser um início de eles se afastarem e não mais confiar no pais, nos, nos seus pais. O autoritarismo é algo muito perigoso, irmãos. E isso é um ponto muito importante nessa fase da adolescência. A tendência é eles se afastarem, por muitas vezes não concordarem com os jeitos e as formas dos pais pensarem, por influência do mundo, por influência de amigos, enfim... Mas é preciso estar atentos à maneira como os nossos filhos estão agindo. Como está o comportamento deles? Eles estão diferentes? Eles estão mais quietos, mais isolados? Tentar entender como eles sentem a irritação. Porque muitas vezes a irritação não se manifesta somente em surtos de raiva, mas na maioria das vezes de forma multifacetada e causando graves problemas à saúde física e emocional. Por exemplo, pensamentos suicidas, depressão, ansiedade, multi, automutilação e uso de drogas. E essas coisas tão tristes, irmãos, que acontecem, vêm aumentada a cada ano. É muito triste, irmãos. A gente tem que ficar muito atento aos nossos filhos, porque essa fase da adolescência, eles não falam, eles, eles se, se retraem, eles ficam mais quietos e não demonstram. Por isso, essa atenção especial quando sentir os nossos filhos os adolescentes diferentes. Quando o vínculo se quebra entre pais e filhos, o que há de mais importante se perde, que é a relação. O resultado desse encontro é que pais e filhos deixam de perceber a imagem refletida um no outro. Os pais, geralmente, na fase da adolescência, enxergam seus filhos como bombas de testosterona ou como rebeldes incontroláveis. Já os filhos enxergam os pais como monstros, que a única tarefa é tirar a liberdade deles. E nisso o respeito se rompe. E a consequência é a ira que se manifesta por meio de ressentimento e ingratidão. Nós, pais cristãos, nunca podemos desistir de instruir os nossos filhos no Senhor. Devemos ter coragem para não cometer os erros que foram cometidos com nós e usá-los como justificativa para repeti-los na vida dos nossos filhos. Devemos abandonar a ideia de que as transformações do corpo do adolescente, as suas mudanças e reações, se explicam e simplesmente aceitar que a adolescência é a fase da rebeldia. Como Jesus, nós devemos amá-los até o fim. Se o adolescente não quer mais ir à igreja, com certeza ele tem um motivo para ter tomado essa decisão. Ou até mesmo aconteceu alguma decepção. Como falamos antes, eles são muitos acoados, eles são de ficar para eles as coisas. Eles geralmente não botam para fora e nos contam o que aconteceu. Converse com ele, tente entender o que ele sente, o que ele está pensando, o porquê dele não querer estar mais indo à igreja. Seja o melhor amigo do seu filho. Tire momentos só para ele, escute o que ele tem para te dizer. E principalmente, antes de tudo, irmãos, ore ao Senhor pedindo sabedoria para saber o que dizer e como agir. Irmãos, se o Pai nos deu essa tarefa de criarmos os nossos filhos, é porque Ele estará nos fortalecendo e também nos ajudando. Basta que estejamos buscando essa sabedoria e lançando nossas ansiedades e preocupações a Ele. Gostaria de convidar para lermos Isaías... Isaías 41:13 Diz assim: Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: Não tenha medo, pois eu o ajudarei. Então, o nosso Pai Eterno nos ajudará. O nosso Deus estará nos ajudando, irmãos. Sabemos que não é nada fácil criar os nossos filhos nesse mundo atribulado com Tantos dardos inflamados sendo lançados a todo momento. Mas Jesus nos disse em João 16:33, Nós teremos muitas dificuldades, mas o nosso rei salvador venceu o mundo. E se nós estamos nele, nós somos muito mais que vencedores. E nessa luta, nessa batalha que temos em criar e ensinar os nossos filhos sobre a verdade de Deus, para que eles não se desviem, nós temos o nosso Deus que luta por nós. Devemos apenas fazer a nossa parte. O que cabe a nós fazer? O resto, o impossível, a gente deixa para que o Senhor faça. Que Cristo, em sua infinita misericórdia, renove os relacionamentos familiares dentro de cada lar cristão e nos ajude como pais a percebermos os nossos filhos, a olhar para eles, como herança, presente que o Senhor nos deu, que possamos com a ajuda do Espírito Santo honrar os nossos filhos. E para encerrar, irmãos, eu gostaria de ler Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O nosso propósito como mães e pais é amar como Cristo nos amou e ensinar os nossos filhos como Cristo nos ensinou. E o versículo nos diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele irá fazer na vida dos nossos filhos. Nós somos apenas instrumentos e vasos nas mãos dEle. A minha oração é para que Ele, o nosso Deus, nos dê ousadia, capacidade para cumprir o id na vida dos nossos filhos. Eles são o nosso primeiro ministério. Amém? Que Deus abençoe.